Como é que é, malta? Sou o Pervo e sejam bem-vindos ao terceiro episódio e bora lá. Sem mais demoras. Bem, isto começa logo aqui com um gato. Isto vai cair, não é? Vai matar. E agora como é que é? Hum, menos de 109. Ok. Isso assim tem que ser rápido. Yeah. Passar. Agora. Off o quê? Off nada. Vai! Isto Opa. Não! Onde é que aquilo apareceu? WTF? Não! Vai rápido! Salta! Vai, tu consegues. Bora, gato! Agora isto vai. sei! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Vai. Aquilo chegou. Aquilo chegou. Agora saltar aqui. Não! Yes! Agora chegar um bocadinho mais para cá. Vai! Espera, como é que eu passo ali? Como é que eu consigo passar ali? WTF? Cai o gato. Cai o gato. Vamos chegar para aqui. Vai! Yes! Ora bem. O que é que tem que estar sempre estas coisas aqui no caminho? Vai. chegaram para aqui. Vai! Corre! Eu esqueci-me daquilo! Agora está isto aqui, não é? Isto também cai. Também, isto também cai. Ah. Ahá, falhaste! Menos 85 vidas. Depois de cá, pessoas que perderam mais vezes do que eu. Agora vai, salta para aqui. Não. Passa fogo. Vai. Oi, oi, oi. Não. Estou. Agora já sei. Aquele fogo vai passar para ali. Passa os fogos. Lá, passa lá. Aquilo deve-nos matar. Não vamos tocar em nada. Yes. Ah, não. Não é por aqui, com a certeza, né? Olha, é. Se calhar é fácil fácil eu sou, eu, sou. eu sou um pro eu sou um pro eu tenho que sempre se está aqui algum peixe was at this that he knew. He up. NÃO! não não agora não dá para perder olha ah, vamos ficar aqui Quer perder! Deixa-me perder! Não! Vou ter que tirar o jogo. Sério vou ter que tirar o jogo e pôr de novo. Pronto, tá bem. Bem, agora a ver se não perdemos aqui, né? Isto é muito fácil, não é? Só aqui esta ceninha. Solta. Agora é só ir para aqui. Não vai cair peixe. Não vai aparecer nada. Uhul. Finalmente. Mas bem, malta, é tudo neste terceiro episódio. Fiquem bem. Até logo.